Olá, eu sou a professora Ana Augusta do IFSP Campus São Carlos. Nesta videoaula apresentarei as leis de Newton e um método eficaz para a resolução de problemas de dinâmica. A mecânica newtoniana é baseada em três enunciados que chamamos princípios ou leis. A primeira lei de Newton, versa sobre o princípio da inércia. A segunda lei de Newton discute o que acontece com o um corpo quando uma ou mais forças agem sobre ele, sendo essa lei conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton aborda o princípio da ação e reação. A seguir, revisaremos essas leis. Newton formulou sua primeira lei da seguinte maneira. Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Esse enunciado nada mais é do que uma descrição feita por um observador situado em um referencial específico, denominado referencial inercial. Referencial inercial é um referencial não acelerado. Ou seja, sua aceleração é nula. Se o mesmo observador estivesse em um referencial não inercial, ou seja, Acelerado faria outra descrição sobre o mesmo evento. Ilustraremos isso por meio de um exemplo. Você já deve ter visto uma mesa de ar como aquelas que encontramos em praças de diversão de shopping centers, não é mesmo? Vamos considerar um disco flutuando em uma dessas mesas de ar. Imagine ainda que essa mesa possua rodas e se mova como um trem. Pense que inicialmente a mesa e o disco estão em repouso em relação a uma garota no solo. A garota, que é, neste caso, a observadora, relata o evento da seguinte forma. Não há forças na direção horizontal Sendo exercida sobre o disco, portanto, ele permanece em repouso. Se a mesa passar a se mover de forma acelerada, com a aceleração A indicada pela letra minúscula, a garota continua dizendo que o disco está em repouso. Deste modo, ela faz seu relato em concordância com o enunciado da primeira lei de Newton. Podemos então transcrever o relato da garota sobre esse evento da seguinte forma. Não há forças na direção horizontal sendo exercidas sobre o disco. Portanto, ele permanece em repouso. E se mudarmos de observador, como ele descreverá esse mesmo evento? Vamos considerar agora que a garota, nossa observadora, está sentada em cima da mesa de ar. Ela observa o disco sob as mesmas condições. Como agora a garota está em movimento acelerado com a mesa de ar, ela diz que o disco está acelerado. E seu relato é o seguinte: não há forças na direção horizontal sendo exercidas sobre o disco, mas ele está em movimento acelerado. Essa aceleração que a garota desmedir é uma aceleração fictícia e particular para uma observadora acelerada. Neste caso, a aceleração fictícia do disco, indicada pela letra A maiúscula, tem a mesma intensidade e sentido oposto à aceleração da observadora, indicada pela letra A minúscula. Esse exemplo nos permite entender o que é um referencial inercial. Portanto, em última análise, a primeira lei de Newton é importante, pois define o referencial inercial. Sendo assim, vale ressaltar que somente observadores não Acelerados podem fazer a descrição formulada por Newton de sua primeira lei. Geralmente, adotamos um observador em repouso ou em movimento retilíneo uniforme sobre a superfície da Terra como sendo um referencial inercial. A garota. Na primeira situação, está em repouso sobre a superfície da Terra. Mas afinal, a Terra é um referencial inercial? Rigorosamente, a Terra não é um referencial inercial, pois gira ao redor do seu eixo e orbita ao redor do Sol e na galáxia. Portanto, possui acelerações centrípetas. Mesmo as estrelas mais distantes podem estar aceleradas. Podemos dizer então que para os eventos na superfície da Terra, a Terra é um referencial aproximadamente inercial, pois sua aceleração centrípeta é desprezível quando comparada à aceleração gravitacional. Por essa razão, Consideramos a Terra um referencial inercial, com qualquer outro referencial não acelerado ligado a ele. Sendo assim, a garota, na primeira situação, que está em repouso sobre a superfície da Terra, pode ser considerada um referencial inercial. A segunda lei de Newton trata da relação entre as forças que atuam em um corpo e a aceleração adquirida por ele. Força é uma grandeza vetorial que quantifica a interação mecânica entre um corpo e outros corpos, tendo como consequência a aceleração ou a deformação do corpo. A força causa alterações no movimento de um corpo, ou seja, causa a aceleração do corpo. Na ilustração, temos um corpo sujeito à ação de quatro forças, F1, F2, F3 e F4. A força resultante sobre o corpo corresponde à soma vetorial dessas quatro forças. O que resulta em um vetor horizontal apontando para a direita. Em situações em que a quantidade de massa não se altera, a aceleração de um corpo é proporcional à força resultante nele aplicada e ocorre na mesma direção e sentido da força resultante. Nessa relação, a massa inercial do corpo é a constante de proporcionalidade, sendo então a aceleração adquirida pelo corpo inversamente proporcional à sua massa. Matematicamente, escrevemos esta equação. Do lado esquerdo, temos a força resultante e, do lado direito, temos o produto da massa pela aceleração. Esta equação é o que chamamos de princípio fundamental da dinâmica. Esta é uma equação vetorial, sendo equivalente a três equações: uma para cada eixo coordenado x. Y, Z. Neste contexto, é importante destacarmos a unidade de força no sistema internacional de unidades. Pela análise dimensional da equação da segunda lei de Newton, podemos escrever a unidade de força. Do lado direito da equação, podemos reconhecer o produto da massa pela aceleração. Isso nos leva à seguinte unidade. 1 um kg vezes metro por segundo ao quadrado. Essa quantidade é tão recorrente que foi rebatizada de Newton em homenagem a Isaac Newton. Verifica-se experimentalmente e se um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo também exerce uma força sobre o primeiro. Esta afirmação é conhecida como princípio da ação e reação. Na animação, podemos observar o choque entre duas bolas. Neste caso, se a bola A exerce uma força na bola B, a qual podemos chamá-la de ação e representá-la pela força FBA. A bola B exerce uma força na bola A, que então recebe o nome de reação e está representada pela força FAB. As ações mútuas dos dois corpos. São iguais e diretamente opostas, ou seja, essas forças ocorrem em corpos distintos, têm a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos. Um diagrama de corpo livre é uma representação esquemática de todas as forças que atuam sobre cada objeto do problema. Nela, todos os vetores força envolvidos são transladados para um único ponto, o qual corresponde à origem do sistema de coordenadas adotado, facilitando assim a visualização de suas componentes. Vamos ilustrar a construção de diagramas de corpo livre por meio de dois exemplos. Exemplo 1. Na figura temos um garoto aplicando uma força horizontal em uma geladeira. Essa geladeira que está em contato com outra geladeira de tamanho menor a empurra horizontalmente para a direita. Neste exemplo, as duas geladeiras estão sobre uma superfície horizontal ideal, ou seja, sem atrito. O objetivo agora é desenhar todas as forças atuantes nas geladeiras. Vamos fazer uma representação esquemática dessa situação problema. Chamarei a geladeira maior de bloco 1, com massa igual a M1 e a geladeira menor de bloco 2, com massa igual a M2. Vamos colocar o observador sobre a superfície horizontal, isto é, vamos escolher um sistema de coordenadas em que o sentido do eixo x é positivo para a direita, e o sentido do eixo y é positivo para cima. Podemos inicialmente desenhar os vetores correspondentes às forças gravitacionais. Esses vetores apontam verticalmente para baixo no bloco 1 um, e também no bloco 2. A força gravitacional é a força atrativa exercida pela Terra sobre todos os corpos que estão em sua superfície. O módulo da força gravitacional corresponde ao peso do objeto. Para o bloco 1, um, o módulo da força gravitacional é M1 vezes G, onde G é a intensidade da aceleração gravitacional. E, para o bloco 2, o módulo da força gravitacional é M2 vezes G. Tem também a força normal, que o piso exerce no bloco 1, um, e no bloco 2. Quando um objeto está apoiado à terra ou a outro objeto, surge uma força de contato chamada força normal. Essa força é sempre perpendicular à superfície de apoio. Por isso, existem forças de contato entre os dois blocos. O bloco 1 um exerce a normal N21 no bloco 2, esta é a força de ação. E o bloco 2 exerce a força normal N12 no bloco 1. Um. Esta é a força de reação. Veja que a força F não atua no bloco 2. O bloco 2 é acelerado. Para a direita pela força normal N21. Um. Para desenhar o diagrama de corpo livre, devemos transladar esses vetores de forma que o início deles esteja em um ponto comum, que é a origem do sistema de coordenadas. A essa representação vetorial denominamos diagrama de corpo livre. Esta forma de representar os vetores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 está conectado ao bloco de massa M1 por uma corda e encostado no bloco de massa M2. Não há atrito entre as superfícies, a corda é inextensível e a polia não possui massa. Uma força F é aplicada no bloco de massa M2, movendo o sistema para a direita. Vamos desenhar as forças atuantes nos blocos, usando um sistema de coordenadas cartesianas. As forças gravitacionais são FG1, FG2 e FG3. O piso exerce no bloco 2 a força normal N2. O bloco 2 exerce no bloco 1 um, a força normal N1,2, que por sua vez exerce no bloco 2 a força de reação N2,1. A corda presa no bloco 1 aplica a tração T1. Esta mesma corda se conecta ao bloco 3, aplicando a tração T3. Quando a força F aplicada no bloco 2 move todo o conjunto aceleradamente para a direita, ocorre uma força de contato entre os blocos 2 e 3. Assim, o bloco 2 empurra o bloco 3 com a força normal N32. Porém, o bloco 3 reage a essa força com a força normal N2,3. Por fim, se para cada bloco, transladarmos esses vetores a um ponto comum em um plano cartesiano, teremos o diagrama de corpo livre. Resolver um problema de dinâmica é encontrar todas as variáveis que são as forças e as acelerações dos corpos. A ideia principal desse método é reconhecer as variáveis do problema tratado e escrever as equações, de forma que a quantidade de equações deve ser, no mínimo, igual à quantidade de variáveis. Os passos a serem seguidos. São os seguintes. 1. Um, definir um referencial inercial. 2. Desenhar o diagrama de corpo livre. 3. Escrever as equações de forças. 4. Escrever as equações relacionando o módulo de forças como de ação e reação, tensões ou atrito estático ou cinético. 5. Escrever as equações dos vínculos das acelerações. O momento que requer mais atenção ao resolver um problema de dinâmica é aquele de reconhecer os vínculos das acelerações. Os vínculos das acelerações são equações que relacionam a aceleração de um bloco com a do outro. Por exemplo, quando dois blocos estão apoiados em uma superfície e imóveis, a aceleração do bloco de massa M1, denominado bloco 1, é igual a zero. E a aceleração do bloco de massa M2, denominado bloco 2, é igual a zero. Se os blocos 1 e 2 se movem juntos para a direita, o vínculo é: a aceleração do bloco 1 na direção horizontal x é igual à aceleração do bloco 2 na direção horizontal x. A aceleração dos blocos na direção vertical y é nula. Agora, se dois blocos estão presos por uma corda, que passa por uma roldana pendurada ao teto, temos que, quando o bloco 1 um sobe, o bloco 2 desce. O vínculo, neste caso, seria, na direção vertical y, a aceleração do bloco 1 um é o negativo do valor da aceleração do bloco 2. A aceleração dos blocos na direção horizontal x é nula. Na parte 2 da videoaula, vamos resolver exemplos para praticar esse método.